Neste vídeo eu trago-te uma pergunta que é uma resposta. Qual é a melhor maneira de saber se alguém recebeu a tua comunicação? Se alguém percebeu aquilo que tu quiseste dizer? A resposta é perguntando. Daí a pergunta ser uma resposta. Perguntando tu consegues ter a certeza se aquilo que tu interpretaste da reação da outra pessoa foi realmente aquilo que aconteceu ou não. Porque quantas vezes não acontece tu teres ideias sobre aquilo que aconteceu quando realmente não tinha nada a ver contigo. E a melhor maneira de saber o que é que estava a acontecer é perguntar. Um exemplo seria, por exemplo, estás a falar com um amigo teu ou com uma amiga tua e tu teres acabado de fazer um corte de cabelo. Estás com um corte de cabelo novo. E eles estão a falar contigo e de repente parece que olham para esta zona da tua cabeça e depois riem-se. E podes dizer, estavas a rir de quê? E a pessoa pode até responder, bem, uh, tava... lembrei-me de uma coisa, lembrei-me de uma coisa e que já te conto, mas primeiro quero que acabes o que estavas a dizer. E naquele momento tu percebes, afinal, não era do meu cabelo. Mas como tu estavas a pensar que era, ias interpretar as coisas como sendo. Portanto, a maneira mais fácil de perceber como é que uma pessoa se está a sentir, o que é que uma pessoa acha de alguma coisa, é perguntar. Embora muitas vezes, através do comportamento, nós consigamos dizer qualquer coisa, a maneira mais fácil e mais fiável é perguntar. O que é que tu achas disto? estavas a rir de quê? Gostas daquilo que eu disse? Achaste bem? Por aí fora. Perguntar é a maneira mais fácil. Por outro lado, eu queria também deixar a ideia de que uma pergunta também pode ser o desbloqueio para muita coisa. E nesse sentido o que eu queria dizer é que muitas vezes aquilo que nos falta é pedir. Perguntar se pode acontecer. E só o facto de termos medo da resposta muitas vezes faz-nos não perguntar. Mas a pergunta é o desbloqueador. sentir te bem se eu pedisse para fazeres isto. E assim já ficas com uma resposta. Não tentes prever o que é que as pessoas vão fazer, o que é que elas vão achar. Pergunta o que é que elas acharam ou pergunta se elas teriam disponíveis para. Aqui tens um bocadinho a ideia de como é que podes usar as perguntas. E pergunta mesmo, em vez de assumir coisas que podem simplesmente não ser verdade. Ou passares uma vida sem experimentar coisas porque nunca as pediste. Vemos no próximo vídeo.